Salve, salve, meus caros. Tudo beleza? Tudo de boa? Então, recentemente, a Conta Entrope postou exatamente isso aqui em seu Twitter. Uma foto com diversas redes sociais, aplicativos do dia a dia no geral, representados por pílulas. E teve uma pessoa que comentou exatamente o seguinte. Lembro quando postaram essa foto no Tumblr e alguém comentou. Como que pode alguém serviciado em Uber né? E assim Eu sei que isso aqui é meme né? Mas ainda assim é interessante Esse ponto de vista de que É só por conta da questão do vício Não, né? por exemplo A gente pega a própria Xoxana Zuboff tá? é, Sobre o capitalismo De vigilância, como é chamado, né? O que é, que é o capitalismo de vigilância? É a ideia de que o capitalismo né, Em seu mais novo estado Ele agora vigia as pessoas né? e pega esses dados e leva para grandes centros de dados, né? Pro chamado Big Data e tudo mais, e ganha dinheiro com as nossas informações. Né? Essa é a ideia do capitalismo de vigilância, só que não só, tá? além disso, a própria ideia desse neoliberalismo cruel, né? representado em aplicativos como a Uber, né? como o próprio Tinder, que é essa ideia de aplicativos que assim digamos, né, é, acabam liberalizando não só as relações sociais, mas precarizando o trabalho. Né, isso é um fato no caso do Tinder, por exemplo, né, é, no caso do Uber, assim acabam liberalizando, né, precarizando o trabalho, como é o caso do Uber, né, e fazendo com que as pessoas aceitem as condições não liberais de trabalho que são cada vez piores, né, cada vez mais desprovidas de qualquer direito trabalhista. O que acaba acontecendo, né? A triste realidade da uberização do, do trabalho atual que foi trazida para essas redes sociais, enfim, né? Mas foi é isso. Até a próxima e fui.